Do <risos> Muito prazer! Nada mais, nada menos, deu um Dandan, Dandan, Dandan, Dandan, Dandan, Dandan, Dandan, Dandan, Dandan, Dandan, Dandan, Você fica. Deixa eu ver aqui. Vai aqui. Vai lá, essa Se der pra trotar mais devagarzinho, cara, que eu tô treinitinho com o filho trotar mais devagar um pouquinho, que eu não consegue acompanhar lá da frente. O presidente está autorizado! Selva! Selva! Senhoras e senhores, com a presença do senhor Presidente da República, acompanhado da primeira dama da nossa república, Geana Bolsonaro. Damos início à cerimônia assistindo à demonstração de salto livre do Exército Brasileiro a partir de uma aeronave da Força Aérea Brasileira. Senhoras e senhores, voltando nossas vistas para o céu no sentido do Palácio de Alvorada podemos observar uma aeronave C-105 Amazonas da Força Aérea Brasileira. Essa aeronave é um importante meio para o cumprimento da tarefa de sustentação ao combate, que tem o propósito de garantir que a Força Aérea tem os meios necessários para sustentar as operações aéreas e de aumentar o poder de combate das forças amigas desdobradas do teatro de operações ou na área de operações. É essencial... Para a condução das operações militares pois envolve ações de força aérea que proporcionam infraestruturas serviços e recursos materiais e humanos necessários ao emprego do poder militar hoje a aeronave C-65 Amazonas está sendo empregada para demonstração de salto livre nessa primeira passagem a equipe de salto livre da Brigada de Infantaria Paraquedista, Os Cometas, realiza uma demonstração com sete militares. Esta equipe foi criada em 25 de setembro de 1970 e atualmente é composta por 22 militares oriundos das diversas unidades da Brigada de Infantaria Paraquedista. Dentre suas missões, podemos ressaltar a realização de demonstrações de paraquedismo servindo como veículo de divulgação da força terrestre. A participação em campeonatos nacionais e internacionais, representando a Brigada de Infantaria Paraquedista, o Exército Brasileiro e o nosso país. O desenvolvimento do paraquedismo, testando novas técnicas e equipamentos para os mais diversos tipos de emprego, principalmente o internacional. O universo de competições das quais participou o destaque às é seguintes conquistas. Recordista brasileira e sul-americana de trabalho relativo de velame, com a formação de diamante composto por 31 paraquedistas. 24 vezes campeã do campeonato de paraquedismo das Forças Armadas. Recordista de pontos na modalidade de formação em cada livre nos 5 Jogos Militares realizados no Brasil. Pedalista Mundial na prova de FL4, feminino em terceiro lugar, nos quintos Jogos Mundiais Militares. A equipe conquistou em eventos nacionais e internacionais do mais alto nível, sempre evidenciando a todos os públicos os mais importantes valores do verdadeiro cidade paraquedista. desta demonstração, os seguintes militares, o capitão Arthur Neves, do Centro de Instrução Paraquedista General Penha Brasil e o primeiro tenente Alci, do Comando da Brigada de Infantaria Paraquedista, realizando um trabalho relativo de velame, que consiste em voo realizando manobras intencionais entre dois ou mais velames abertos em proximidade ou em contato físico durante a navegação. Neste momento podemos observar os paraquistas realizando a manobra Leg Dive. manobra em que eles se conectam em voo e provocam um mergulho adquirindo velocidade superior a 100 km por hora, desconectando a cerca de 80 metros por hora para o povo. Batalhão de infantaria paraquedista, conduzindo faixas e frumígenos. O segundo Sargento Paz, 27 Batalhão de Infantaria Paraquedista, conduzindo a bandeira dos cometas. Do Esquadrão de cavalaria paraquedista, conduzindo a bandeira da Brigada de Infantaria paraquedista. O segundo Sargento Neto, do Centro de Instrução Paraquedista General Penha Brasil. Conduzindo a bandeira do Exército Brasileiro. E a 2 Sargento Sabrina, do um Destacamento de Saúde, paraquedista, conduzindo o Pavilhão Nacional. demonstração de salto livre operacional, conduzida por militares especializados no comando de operações especiais. O salto livre operacional é uma técnica de infiltração aérea que entrega o salto livre para inserir tropa especializada em áreas de difícil acesso. O salto poderá ser realizado utilizando a técnica de queda livre ou a infiltração com o velame aberto, após comandar o paraquedas a uma determinada altitude. Além do equipamento utilizado para quedas militar, armamento e mochila, o salto livre operacional se caracteriza pela finalidade tática e pela maneira como é executado procurando ao máximo a preservação do sigilo. O salto livre operacional permite a infiltração em áreas de dimensões restritas o deslocamento de tropa por grandes distâncias, além de facilitar a reorganização em torno de um líder ou de um comitê de recepção. Preferencialmente, o um salto livre operacional deve ser realizado durante a noite ou sob condições de visibilidade reduzida, a fim de minimizar a possibilidade de observação pelo oponente. Caso necessário, os paraquedas especiais após serem abertos permitem que os militares executem um grande deslocamento, cobrindo uma distância de mais de 30 km. O salto livre pode também ser executado sobre a água, em rios, lagos ou no mar. O presente lançamento foi executado pelo mestre de alto nível, a uma altitude de 8 mil reais, cerca de 2,5 km de altura. A realização desta atividade exige os participantes, o elevado grau de coragem, perícia, arroz e técnica. Para abandonar o marionato militar em meio, realizando a queda livre e após isso comandar a aventura de seu realizando navegação até um local de curso. A Essa é técnica de mostração é de ambiente. É, Santa, é, Santa Catarina! Santa Catarina! Olá, meu amigo, Santa Catarina! Um abraço! Oh, tamo junto! Derecendo a Piauí! Brasil, Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Neste momento, oito militares do Comando de Operações Especiais encontram-se com seus velames abertos sobre o nosso local. Eles já realizaram os cheques visual e funcional de seus paraquedas, que lhes permitem navegar com precisão em direção ao alvo. O líder da equipe é o primeiro militar a condorar a aeronave. E o responsável por conduzir um a navegação do time. A segurança do perímetro até a chegada do município.